Principais características do tipo 3. Eles têm a sua atenção voltada para todas as coisas que têm que ser feitas, tarefas e objetivos e realizações futuras, as soluções mais eficientes e como ser o melhor. Direciona sua energia para fazer as coisas com rapidez e eficiência, permanecer sempre ativo e ocupado, competir, obter prêmios e reconhecimento por suas realizações, adaptar-se do jeito que for necessário para chegar ao sucesso promove a si mesmo e parecem sempre estar bem, fazem o possível para evitar a possibilidade de não atingir os objetivos que propõe para si mesmo, ser ofuscado pelos outros, ficar envergonhado, os sentimentos incômodos e as dúvidas que aparecem em sua mente quando está inativo ou diminuiu a sua seu ritmo de atividade, Toda a, todas as coisas sempre entre todas as coisas entre as quais as emoções que lhe distraem das realizações. Seus pontos fortes: simpatia, entusiasmo, capacidade de comando, autoconfiança, praticidade, competência e eficiência. Inspira confiança, tem sempre muita boa presença.